As pessoas querem comprar a casa própria, mas não podem comprar à vista, é necessário você ter uma organização financeira para que você possa conquistar um bem, que é um bem que você vai levar muito tempo para poder comprar. Fala pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães mais uma vez aqui e o vídeo de hoje é para falar com você a respeito de algumas notícias que eu tenho é, recebido através de links aqui no, no meu Facebook, né, e muitas pessoas acabam me mandando, porque nós falamos sobre compra de imóveis, como conquistar o seu imóvel, e tá acontecendo, é o um efeito onde você vê os juros baixando, as pessoas comprando imóveis, oportunidades aparecendo, e muitas pessoas olham e vejam, poxa, eu consigo comprar, tá tudo bem, vamos lá, quanto que eu preciso? Todas as pessoas que financiam o imóvel, que conquistam o seu bem, estão conquistando o seu bem pouco a pouco, às vezes não leve em consideração que este bem ainda não é dela até o pagamento da última parcela. As pessoas estão perdendo por falta de pagamento. Quando você entra no efeito de comprar, você está justamente olhando a multidão que está comprando, mas você não está olhando para a sua vida realmente financeira para saber se realmente você tem condições de manter aquele imóvel por um tempo. É óbvio que nós não podemos... É, saber o que vai acontecer no futuro. Hoje você está bem empregado, você recebe o teu salário legal, mas você não sabe se você vai estar tá ali para o resto da vida. Mas você pode se organizar, você pode pro é, prever algumas situações e para isso você precisa saber se organizar financeiramente. Isso eu aprendi, eu Guimarães aprendi na prática me quebrando porque eu fui sim uma pessoa muito consumista. Ainda sou, eu tenho trabalhado isso em mim, mas uma pessoa muito impulsivo, né? Eu quero comprar, eu vou lá, não importa se eu tenho ou não dinheiro, eu tenho crédito e compro e pago. E pagava duas coisas ao invés de comprar menos, né? Com desconto à vista. Então eu aprendi isso quando eu comecei a tomar na cabeça e a poupar e troquei a minha mentalidade. Por isso que eu sempre digo no início do meu vídeo que eu sou o corretor de imóveis, sou empreendedor. Porque eu comecei a empreender, comecei a ser um investidor, pequeno investidor. Tudo que eu ganhava, eu guardava, eu me planejava. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, como você juntar dinheiro e tal. Porque justamente eu conquistei alguns bens meus. Alguns bens meus. Acho que é essa a palavra. Dessa forma, investindo, guardando, planejando, não precisa ser agora, pode ser daqui a um ano, dois anos. E quando as pessoas me fazem a pergunta quanto eu preciso ter de entrada, é porque justamente elas ou não têm, ou não têm também a ideia do que ela vai enfrentar. Então, é, eu queria dar um exemplo aqui para o vídeo não ficar muito grande. Como você pode se planejar melhor para comprar um imóvel, mostrando para você aqui na minha tela do computador um imóvel de 180 mil, o que, que você precisa, qual é o tipo de renda. E no final desse vídeo, eu quero revelar para você uma das minhas estratégias que eu utilizo para potencializar ainda um pouco mais os meus ganhos, para que eu possa ter um, uma, uma, uma turbinada, vamos dizer assim, nos meus planejamentos e alcançar melhor e mais rápido os meus objetivos. E eu tenho certeza que esta informação... Pode ser útil, não vai ser útil para todas as pessoas, mas ela pode ser útil para a maioria das pessoas. E eu quero te convidar a ficar no meu vídeo até o final, porque lá eu vou revelar para você e vou te contar um segredinho. Então vem comigo, eu quero mostrar para você como é que funciona. Vem cá. Quando você compra um imóvel de 180 mil, reais muitas pessoas não sabem que ela precisa ter de entrada 20%. Independente se você vai comprar pelo programa Minha Casa Minha Vida ou se você vai comprar pelo sistema... É, SBPE, sistema... Né? É outro sistema de financiamento, nós não vamos entrar em detalhes quais são para evitar que o vídeo fique muito longo. Ou é minha casa, minha vida é o sistema tradicional, vamos dizer assim. O que acontece é que esse valor de entrada de 20% é preciso ser pago porque o banco sempre vai financiar 80% apenas do valor do imóvel. Então o que, que acontece aqui com esse valor? Guimarães não tem esse valor. Bom, esse valor aqui ele pode ser... Através de recursos próprios, né? que é o teu dinheiro, você pode ter 36 mil reais para dar. Você pode somar, além se você tiver esse dinheiro, ou se você não tiver total esse dinheiro, você for que você tenha 20 mil reais, mas você tenha 16 mil de FGTS, ele também pode ser utilizado FGTS para bater o valor desse ato. E se for, por exemplo, pelo programa Minha Casa Minha Vida, você pode utilizar é, o subsídio. Mas nós vamos ver aqui para frente que, conforme a renda, você acaba se desenquadrando de uma de uma de uma de uma classe ali, que é o de o, a faixa, né, do programa Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 2, vamos ser mais claro, porque às vezes eu quero falar muito rápido pensando, e sai muito rápido as palavras. E você acaba se desenquadrando, tá? Então você vai precisar financiar 144 mil Quando você tem um pouco mais de dinheiro, dá para você perceber aqui, o que você tiver dando de FGTS e o que você receber de subsídio, você vai, vai começar a comer o financiamento aqui. Então, se você for que você tenha soma, um recurso tenha 30 mil, você tenha mais 20 mil de FGTS, você tem 50. O que, que acontece? Aqui você já vai abater uma parte do financiamento. Tá? Então, aqui eu deixei claro para você, aqui, só para a gente ter uma ideia que você vai financiar o um imóvel. Eu não utilizei o programa Minha Casa Minha Vida de juros, que dá em torno de 5,5%. Juros eu utilizei o né? É o Custo Efetivo Total, que dá 7,35%. Né? Porque muitos bancos estão financiando o imóvel com 6,99%, mas o Custo Efetivo Total... Vai para 7.35. Então eu fiz aqui uma simulação e ele me deu a primeira prestação de 1.316. Se você estivesse financiando esse imóvel hoje, pegando ele pronto, não é né, na planta. Se estivesse pegando ele pronto, porque você iria dar entrada e entrar com o financiamento, já iria morar, não ia ficar pagando aluguel, tá? Então a sua última prestação, 408 mil. Tá bom, Guimarães? como é, que é só isso que eu preciso? Não, eu coloquei aqui a parte de viabilidade, porque além disso você vai precisar para conquistar esse imóvel, ter uma renda compatível, ter as custas do imóvel para você pagar e também uma adequação do apartamento. Então, para você financiar este imóvel no valor lá a tua primeira prestação de 1316, o seu a sua renda compatível para você conseguir isso daqui precisa ser de 4388. Como é que você consegue chegar neste valor aqui? Simples, você pega este primeiro valor da parcela Multiplica ele por 100 e divide ele por 30, que são os 30% é, do financiamento do que é permitido você é, se comprometer da tua renda. E você vai chegar a este valor, ou seja, esse restante aqui é, 70%, é o total, né, que são os 100% do, do, do teu salário que você precisa ter para se comprometer com 1.300. Fora isso, você vai precisar das custas. Eu coloquei aqui uma base de 4%, dá né, em torno de R$ 7.200 de custas para você conquistar este imóvel. Então, além dos 36 mil, você vai precisar de é, 7.200 para conquistar esse imóvel. Fora, aí vamos lá uma adequação no que eu falo no apartamento, que às vezes é um piso, é uma é uma mudança, uma coisa outra é mais uns 5 mil. Você viu que na compra do imóvel você precisa ter alguma coisa em dinheiro. Não é só. Muitas pessoas pensam somente aqui, ó, nos 36 mil reais. E às vezes, elas se, se é, o corretor também passa a informação, ela tem só aqueles 36 mil junta Às vezes eu vejo elas falando até que vai pegar emprestado esse valor e esquece do restante. Ah, Guimarães, mas aqui eu posso jogar junto do financiamento. a Opa, tem dois R aqui. Posso jogar junto do financiamento? Pode. Muitas vezes, a maioria das vezes, você precisa ter esse dinheiro para pagar e o banco depois devolve para você. Então você precisa ter esse dinheiro aqui, tá bom? Então, esta é a organização. Eu não vou nem entrar no mérito aqui, no final de 30 anos, como é que funciona, porque eu não quero complicar ainda mais a sua cabeça. Guimarães, mas tudo bem, você me disse como eu consigo comprar, eu preciso aqui. Como é que eu consigo me planejar para poder comprar este imóvel? Bom, eu fiz um cálculo aqui do imóvel. É, aqui eu já deixei esse, esse, esse, esse, esse site para vocês nas, nas últimas, é, nos últimos vídeos que eu falo sobre planejamento que é o que? Eu estou comprando imóvel de cento, 180 mil, estou dando 34 mil de entrada, vou financiar em 30, 30 anos, e os juros eu falei que era 7.35, minto, uh, custo efetivo total, ele está dando 7.75, porque ele está aqui, está vendo aqui? Ó, eu fiz os, o, o cálculo pela Caixa Econômica Federal e ele está me dando no, no, aqui pelo simulador. Então eu utilizei o mesmo custo efetivo total e cliquei em calcular. Quando eu cliquei em calcular, ele já me dá o valor da primeira e da última parcela, e eu peguei esses todos esses valores aqui ó que vocês vêm até o final e joguei numa planilha para mim tá nesta planilha aqui então depois eu somei o valor da parcela calma aí que você já vai entender onde eu quero chegar eu somei todos os valores das parcelas e tirei uma média na né? verdade aqui o cálculo do excel você pode fazer aqui um, um cálculo simples você coloca lá igual média e você pega todos os, os valores ele vai te dar uma média a média de que você, O que você paga é de 862. Óbvio que a tua primeira parcela é de 1.316, a segunda R$ 1.344 no sistema saque, Mas você está vendo que ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar lá na última, que é justamente isso que mostrou aqui, que é 408. Então eu peguei uma média de tudo isso aqui para não te complicar. Porque se você quer comprar o seu imóvel, você precisa se esforçar, não é fácil, né? Eu já falei sobre isso, não é fácil comprar um imóvel. Precisa de planejamento. A média do teu, do, das tuas parcelas é 862. E o que, que eu fiz aqui? Eu, eu, você hoje, obviamente, está morando de aluguel. Tá morando Se você não estiver morando de aluguel, melhor ainda. Se você puder ainda se você é solteiro, está morando com o teu pai com a tua mãe, ou está pensando em comprar um imóvel, a, essa simulação é para você, você vai se dar super bem. Agora, se você já tem uma família, que é o caso de muitas pessoas, que precisam comprar imóvel você já está pagando um aluguel qual é o valor do aluguel que você paga eu fiz também uma média de se você vai comprar um imóvel de 180 mil reais se, se você mais ou menos for procurar aluguel de imóveis em vários estados brasileiros eu já encontrei de 300 reais de aluguel 500 reais de aluguel 800 reais de aluguel 1.500 de aluguel depende de onde você está agora você vai precisar se esforçar como eu disse eu abri aqui ó o, o, eu procurei numa cidade na, na, na Bahia, eu quis entrar aqui. Ó. Eu encontrei vários imóveis de dois quartos, tá vendo? Um banheiro, uma vaga, coisa bonitinha, ó, pra você não dizer que é mentira. Ah, Guimarães, isso não existe. Óbvio que eu não tenho como pesquisar em todos os, os, os estados brasileiros. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, é, é te ensinar o que você precisa fazer. Então eu peguei aqui um aluguel de 400 reais, é um imóvel bom de 400 reais. Vamos supor que você consiga esses 400 reais e você está morando de aluguel, tá? Não estou falando sobre Guimarães, eu também tenho é, condomínio e eu vou poder pagar isso aquilo. Beleza, se você comprar o teu imóvel, você vai começar a pagar a tua primeira prestação 1316 e você vai ter condomínio. Então você não está preparado ainda para comprar e você realmente precisa estar tá onde você está, juntar mais dinheiro para você poder comprar o teu imóvel, entendido? Vamos lá, você comprou um imóvel de R$ 40,0 reais, e eu entrei aqui para fazer uma simulação. Lembra que você precisa ter R$ 34 mil de entrada para dar dinheiro? Eu fiz aqui uma simulação bem rapidinha e você vai me dizer assim, Guimarães, eu não tenho R$ 34 mil, é justamente sobre isso que eu quero me planejar. Então você vai colocar quanto você tem para iniciar a, o seu financiamento. Vamos lá. Lembra que eu comentei aqui também que você precisa ter uma renda se você quer comprar este imóvel de mais ou menos. 4.382 para comprar imóvel, qualquer, eu aprendi com, com várias pessoas que me ensinaram a, a ser, pensar melhor para comprar, me planejar melhor as coisas, me organizar, investir o dinheiro, que se eu tenho um salário de X reais, eu preciso pelo menos juntar em torno de 10 a 20% disso para que eu possa começar a me planejar e reeducar a minha mente. Então se você ganha R$ 4.388, você iria precisar hoje comprometer 30% para o seu apartamento. Vamos começar a fazer um planejamento de 15, metade disso. 15%, que dá R$ 658. 6,58. mais os R$ 40 de aluguel que você, que você vai estar tá morando de aluguel, foi R$ que nós vimos aqui. 400, aqui deu 800, eu procurei para achar, 400 reais de aluguel, você vai ter um custo entre juntar o teu dinheiro, mais morando de aluguel, de mais ou menos 1.058. Tá muito abaixo do valor da tua primeira parcela se você fosse comprar o teu imóvel hoje, tá? Então vamos lá, se você pegar lá o, teu, o valor aqui de 600, né, vamos tirar aqui na minha calculadora, 658 reais, 658 reais que você vai colocar por mês, e você colocar aqui mais ou menos o um valor que você precisaria ter de entrada não tem o Guimarães os 30 mil, como você falou, 34 mil eu só vou ter é, 15 mil reais, porque o restante é o FGTS hoje, se você deixar o teu FGTS aplicado está dando muito mais do que uma aplicação, você sabia disso, né? muito mais do que a poupança, olha como é que se inverteu. Se você puder deixar o seu dinheiro lá então no FGTS durante os dois anos, ou, ou três anos, ou cinco anos, melhor ainda e utilizar os teus recursos. Mas vamos supor que você tenha lá 15 mil reais. Lembrando que você iria precisar também ter as custas, tá? Então, se você tem 10 mais, mais as custas, 17.200 se eu jogar 17 .200 reais aqui, ó 17 .200, e fazer um planejamento para 24 meses. Se eu utilizar o prefixado ou a Selic, ele vai me dando os valores que eu, que eu preciso ter ali, ó. Tá vendo aqui, ó. Se eu utilizar aqui, ó, 17.200, deixa eu trocar aqui para o mesmo patamar, 17.200, mais, quanto que foi a parcela? 658. 658 em 24 meses, ele vai me dar ali, tá vendo? Aqui no simulador, da, de, ó, deixa eu dizer mais uma coisa aqui, não sou patrocinado pela Easy Investment eu simplesmente procurei para poder fazer uma simulação, tá? Nós não vamos entrar em detalhes aqui em qual que é a, a empresa melhor para poder fazer o um investimento. Eu só estou dando uma, fazendo uma simulação mostrando para você na prática como é que funciona. Então, se você bota lá 17.200 neste, neste título pré-fixado em 24 meses, no final de dois anos você consegue ter 35.533, se for na, se você aplicar no título Selic, 33.000, então aqui é melhor no pré-fixado. É, detalhe também, não estou dando nenhum conselho de qual título é melhor, eu apenas estou fazendo uma simulação para que depois ninguém venha entrar aqui embaixo e meter a boca e brigar e falar um monte de besteira para mim, tá bom? Então mil, ou seja, é o valor em dois anos, que você vai conseguir para comprar o seu imóvel, que você iria necessitar de 34 mil. Em dois anos você consegue este valor é, para fazer, ou seja, morando de aluguel, no imóvel talvez que você queira, que é aquele imóvel de 180 mil, você não comprou, mas você foi lá e locou, é, ou em qualquer outro imóvel para você esperar aquela, aquela, aquele imóvel, né? É, é, ficar pronto o teu planejamento e o e que que eu quero mostrar para vocês aqui eu vou agora eu vou olhar cara a cara eu vou voltar aqui para para minha tela e aí viu como é realmente fácil a gente poder é, se planejar e, e se organizar melhor para a compra do imóvel e não entrar nesse efeito manada com muito pouco tempo uma estratégia muito simples você consegue em dois anos ter o total do valor sem ter que precisar empréstimo, pegar empréstimo, sem ter que ficar pegando é, é, é, dinheiro emprestado, sem se apertar para você comprar o seu imóvel. É organização. Ou seja, esse exercício vai fazer com que você, durante dois anos, saiba ali a se organizar, a fazer o seu investimento. Depois que você tira aquele dinheiro para você comprar o seu imóvel, aproveitar a oportunidade, você já vai ter o costume, aquilo ali vai te ajudar, você sempre tá guardando o seu dinheiro para você poder comprar. O seu imóvel, comprar o seu carro Fazer uma viagem, conquistar objetivos Muito mais facilmente Calma aí, lembra que eu comentei queria revelar um segredo de como você pode potencializar Ainda mais esses ganhos É justamente sobre isso que eu quero falar agora Se você ficou comigo até aqui o final Você vai ter esta revelação Mas antes, clica aqui Em gostei do vídeo, se você já gostou Do conteúdo que eu passei aqui Clica em se inscrever no canal E aciona o sininho para quando eu tiver conteúdos postando aqui toda terça-feira às 8 horas você recebe uma notificação ali no, no, no YouTube e você possa assistir os vídeos e não perder nada que eu vou estar tá te dando de dica, te dando de informação aqui. Mas vamos lá então, sem delonga, rapidinho para essa para essa essa revelação, esse segredo que me ajuda e me potencializa a conquistar melhor os meus objetivos. é uma estratégia muito simples que é linkar pessoas com algo que alguém está vendendo, entendeu? Tem muitas empresas na internet que oferecem, não sei se você sabe, comissões, valor, por você indicar pessoas a comprar os produtos delas. Quem vende é aquela empresa, eu apenas faço uma indicação. E se você quiser conhecer mais, eu vou deixar um link aqui embaixo, que é o link do meu site, que é o marcioguimarães.net.br, onde você pode clicar e você vai conhecer um pouco mais detalhado é, um vídeo né, que eu vou deixar ali para você, como é que isso funciona e como você potencializa seus ganhos? E eu tenho certeza que pode te ajudar a conquistar o seu imóvel. Quem sabe, quem sabe, até você comprar ele aí em 50%, é, 50 de entrada, 70% de entrada ou até à vista se você começar a se planejar um pouco melhor. Beleza? Gostou do vídeo? Foi legal? Tem interesse? Clica lá embaixo no site, conheça essa estratégia que eu utilizo, tenho certeza que você vai ficar ainda mais interessado. Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!